Desacelera Deita essa cabeça no meu peito Que a gente encara até o que não tem jeito Olha como eu faço um passo De cada vez Desapega Deixa aquela sombra no passado Agora e sempre eu fico do teu lado, respira, confia, um dia de cada vez, vem amor, do mundo a gente não vai levar nada, um de cada, amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia, o tempo que cura fica cicatriz, lembrar de uma tristeza, te faz saber o quanto é lindo ser, Do mundo a gente não vai levar nada Entre o amor e a alegria escolho um de cada Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia De cada vez